Está no ar o Trabalho em Revista, uma produção do Tribunal Regional do Trabalho, aqui de Mato Grosso. E nessa edição, Cuiabá recebe o Congresso Nacional de Comunicação e Justiça. É uma sociedade hoje que precisa de mais informações e ela tem vindo atrás dessas informações. E esses profissionais de comunicação são os profissionais que estão dentro dessas organizações e que são essa ponte. Mesma função e salários diferentes. Pode isso? Dúvida que é esclarecida pela juíza Leda Borges. Em estúdio, recebemos o doutor em comunicação, Dado Schneider. Veja isso e muito mais agora no Trabalho em Revista. Assessores de comunicação do Judiciário de todo o Brasil estiveram em Cuiabá para o principal evento da área. Em discussão,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 em novas formas de comunicação. A partir daí vem o interesse do cidadão. O cidadão vem buscando, sim, cada vez mais participar é, dos assuntos públicos, não é? buscando se inteirar, conhecer, saber como que os recursos públicos são aplicados, saber como que está é, é, se posicionando a jurisprudência dos tribunais, porque isso afeta, de algum modo, a vida das pessoas. Então, é, é importante esse trabalho da, da comunicação, porque leva para o público, em geral, essa informação de forma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 Isso aqui é uma oportunidade das assessorias de comunicação se reunirem e planejarem ações integradas para buscar mesmo é, valorizar a justiça, mostrar à população os serviços, as decisões, o que a gente faz da maneira mais didática e mais abrangente possível, justamente para aproximar a população do nosso trabalho. Cerca de 200 participantes de mais de 100 instituições de todo o país participaram do Congresso. Os profissionais da comunicação debateram sobre conteúdos estratégicos para se comunicar de forma mais eficiente com o cidadão. É uma sociedade hoje que precisa de mais informações e ela tem vindo atrás dessas informações. E esses profissionais de comunicação são os profissionais que estão dentro dessas organizações e que são essa ponte, que constroem essa ponte com a sociedade, com os públicos de relacionamento. Não só os profissionais de direito, mas principalmente Toda a comunidade que interage com defensorias, tribunais do de trabalho, de justiça, Ministério Público, não só compreendendo a função dessas instituições, mas também o que, é que elas fazem dentro da sociedade. Além disso, o evento destacou a responsabilidade em divulgar corretamente as informações, reconhecendo que as fake news, notícias falsas, divulgadas principalmente por redes sociais, podem ser combatidas com uma comunicação séria, como faz o Judiciário.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 Grávida em contrato de trabalho temporário, tem direito à estabilidade no serviço? Esse é o assunto do quadro Decisão de hoje. Confira! Uma vendedora contratada de forma temporária foi dispensada do trabalho mesmo estando grávida. Em regra, a lei também garante estabilidade em contratos temporários e, por isso, ela acionou a Justiça do Trabalho para garantir esse direito. Na ação, a trabalhadora contou que não sabia da gravidez no momento em que ela terminou o contrato. Primeiro, ela tentou receber o salário maternidade pelo INSS, mas não conseguiu. Só depois do filho nascer que ela procurou a empresa. Ao julgar o caso, a juíza Emanuele Pessati, da 7 Vara do Trabalho de Cuiabá, concluiu que a empresa não teve culpa pois tomou conhecimento da gravidez somente quando foi acionada na justiça. Por isso, negou o pedido da vendedora. Doméstica ganha na justiça direito à indenização por dano moral. Esse é um dos destaques do giro da semana da Justiça do Trabalho. Cerca de 3,6 toneladas de resíduos produzidos pela Justiça do Trabalho Mato-grossense foram encaminhados à reciclagem nos últimos oito meses. O resultado é fruto da parceria formada com o Espaço Nassar, entidade que faz a coleta dos produtos. Os recursos arrecadados com a venda de itens como plástico, embalagens Tetra Pak, pets, entre outras coisas, foram doadas à Cooperativa Alternativa de Catadores de Lixo, Reciclagem e Preservação Ambiental, Corepam, que atua no bairro Pedra 90, em Cuiabá. A Justiça do Trabalho condenou um ex-empregador a pagar uma indenização de R$ 4 mil reais por danos morais a uma ex-doméstica, acusada de furtar mil reais do guarda-roupa do ex-patrão. De acordo com o processo, o empregador ainda trancou a trabalhadora em um quarto por cerca de uma hora até a chegada da polícia militar. O relator do processo na primeira turma do TRT de Mato Grosso, desembargador Edson Bueno, ressaltou que o patrão extrapolou o limite do razoável tanto na abordagem como na acusação e, principalmente, ao chamar a polícia para abrir a bolsa da doméstica, o que não deixou dúvidas sobre o abalo psíquico e emocional sofrido pela trabalhadora. A série de reportagens criada para abordar temas do universo trabalhista, Janela TRT, traz este mês uma reflexão sobre os mitos e as dificuldades que ajudam a perpetuar a exploração da mão de obra de crianças e adolescentes. O tema foi escolhido em alusão ao dia 12 de junho, Dia Internacional de Combate ao Trabalho Infantil. As matérias com histórias e os apontamentos de autoridades e especialistas no assunto estão disponíveis no site do TRT de Mato Grosso. E no próximo bloco, você vai entender a importância de saber se comunicar melhor para evitar conflitos e desentendimentos no ambiente de trabalho. O entrevistado é o doutor em comunicação Dado Schneider. Não saia daí, que a gente volta já.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 porque em casa o pessoal está esquecendo de dar certas dicas de boas maneiras. Então, por exemplo, você é talvez a última geração que ainda foi educada assim. Senta direito, menino. Respeita-se o que é. Eu já cansei de chegar em aula e o aluno tá assim, ó. Pô, velho, eu estudei, preparei a aula, tomei banho, fiz a barba, cheguei lá e o cara tá assim...